Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. O que são nitrilas ou cianetos? Você não sabe? Então acompanha esse vídeo até o final, que eu vou explicar de forma rápida o que eles são. Bom, as nitrilas ou cianetos possuem o um grupo funcional... C tripla N e podem ser obtidas pela substituição do hidrogênio do gás cianídrico que é o HCN por um radical orgânico. Então a nomenclatura oficial é feita de duas formas. A primeira prefixo mais infixo mais O mais nitrila. Então a gente tem um carbono. Então vai ser met mais o infixo, que é ligação simples, mais o, mais nitrila. Então, vai ser o metano nitrila. Prefixo, infixo, o, mais nitrila. A segunda opção é cianeto, de, mais nome do radical, mais ila. Então, o radical vai ser um carbono, então vai ser o met. Então, vai ser cianeto, De metila. Você deve estar se perguntando, por que aqui eu não contei dois carbonos e aqui eu contei? Porque nesse, nessa segunda opção, o hidrogênio foi substituído por esse radical aqui. Ó. Então, se houve a substituição do hidrogênio pelo radical, então a gente vai colocar o nome do radical. Por isso que é cianeto de metila. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre eles. Curiosidade sobre as nitrilas ou cianidos. O ácido cianídrico, o HCN, é gasoso em condições ambientes. Incolor, de odor semelhante ao de amêndoas amargas, apresenta baixos pontos de fusão e ebulição, solúvel em água e em alguns solventes orgânicos, como álcool e éter. É altamente volátil, inflamável e venenoso. Ele é muito usado na fabricação de plásticos, pesticidas, fertilizantes agrícolas, corantes, entre outros. O ácido cianídrico é altamente tóxico, pois o ácido na corrente sanguínea inibe os processos oxidativos celulares, estabelecendo ligações extremamente estáveis com o ferro da hemoglobina, formando o íon hexacianoferrato ferrato 2 ou 3, que impede o transporte de oxigênio e gás carbônico para as células, além de desativar as oxidases, as enzimas de oxidação, tornando ineficaz a cadeia de transporte de elétrons, que leva o intoxicado a uma asfixia interna, provocando sentimentos de medo, tonturas e vômitos. Um ser humano adulto consegue suportar cerca de 50 a 60 partes de cianeto de hidrogênio por milhão de partes de ar para uma hora sem consequências graves, mas a exposição a concentrações de 200 a 500 partes por milhão de ar durante 30 minutos é geralmente fatal. O ácido cianídrico quando disperso em locais fechados com pouca ventilação, se adere facilmente a tudo que for úmido, mantendo esse seu efeito tóxico no local durante vários dias. Sendo que devido à sua toxicidade, o ácido cianídrico foi usado na Primeira Guerra Mundial como arma química por ambos os lados e nas câmaras de gás pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.